Tava ah, eu sem tema de vídeo pra gravar, quando algo vem e começa a martelar na minha cabeça. Ser youtuber é fácil? E pois é, povo, ainda existe gente que pensa assim. Nada contra. Mas se você acha isso, eu quero te falar umas coisinhas. Ser youtuber parece sim fácil, porque, ai, é só gravar vídeo que é fonte de dinheiro. E vamos jogar aqui enquanto um monte de gente se esforça, edita esse negócio e grava tudo direitinho. Outros com um vídeo que eles só pegaram um celular muito ruim, gravaram um vídeo meio... E bombaram. No caso desse tipo de vídeo, eu não vou negar que eu queria ter sim essa facilidade, mas pois é, eu ainda tenho que fazer roteiro, gravar áudio, depois editar o áudio, definir trilha sonora, cortar erros, editar o vídeo em si, e aí vocês já notaram, né? Pois é ser youtuber só se torna fácil dependendo da forma que você quer crescer mas mesmo assim, com o um tempo vai parar de ser fácil até porque será preciso ter ânimo suficiente para se segurar até a sua meta de inscritos, eu mesma tô há 5 anos aqui no youtube e só peguei mil inscritos agora, Passei 4 anos tentando pegar aqui meus primeiros 500 inscritos e só deu no ano passado aí com o Toshi divulgando meu vídeo sobre Toshes deformados, eu já ganhei mais de 500 inscritos em pouquíssimo tempo, ou seja, no que eu consegui em 4 anos, com uma divulgação eu peguei um dia, o que chega a ser triste, e ao mesmo tempo provar como é difícil crescer. Dianne montou literalmente em 100%, mas que tema tá sendo difícil, até porque esse é um dos problemas de ser um canal de opinião barra comentário. Você na maior parte das vezes depende de treta pra ter tema, e de títulos apelativos que que seu vídeo bombe, e isso é realmente uma dor. E bom, meu povo, assim como o um exemplo no começo do vídeo, esse vídeo foi meio... <risos> Né? Porque a meu intuito era só realmente jogar pra fora algo que eu tenho preso aqui. Porque já chegaram a me falar muitas vezes que ser youtuber e se manter de uma rede social é fácil. Por isso, foi mal se o vídeo ficou muito curto, tá? Prometo que vou trazer algo mais interessante da próxima vez. Tchau. Eu juro que você vai se... Vai se fuder, Deve de vir! E aí, você tá aqui ainda pra rir da cara desse toque de sabonete que o inscrito fez e mandou no meu servidor de Discord? <risos>